Muito bem, mais um vídeo aqui para o canal. Versão brasileira Herbet Richel. Oxe, Herbert Richel, porque tá errado Richel. Ah, tem que ter Herbert Richel, doido. Muito bem, mais um vídeo aqui para que nós possamos refletir, né? Enquanto Manuela Dávila aí, e a turma de Herodes, né? Que gostam aí, claro, Herodes mandou assassinar as crianças também de dois anos para baixo, aqui não, aqui na Colômbia, na realidade já é. Com, seis, é, com 24 semanas, né, com 6 meses, ele já está mandando aí praticamente aí é, tirar a vida das crianças, né? É, enquanto aí a Manuela Dávila comemora, né, esse esse feito, né, na Colômbia, o presidente Jair Bolsonaro critica, né? Antes disso, eu convido você a se inscrever no canal aí, clicar no sininho das notificações. Então, o mandatário aí da, da, do Brasil aí né o presidente Jair Bolsonaro criticou aí a discriminação aí do aborto do, da interrupção da vida na Colômbia é, lutaria até o fim para proteger as nossas a vida das nossas crianças né então é, o presidente aí está imbuído aí né em não deixar com que isso também possa ocorrer aqui no nosso país né porque você sabe que nós estamos aí passando por um processo aí para um ano eleitoral e quem for eleito aí, nesse ano, a partir de 2023, terá dois nomes aí indicados aí para o Supremo Tribunal Federal. Nós vemos que hoje a composição da nossa Suprema Corte, né, a maioria deles estão de esquerda, são indicados aí pelos partidos de esquerda, Que lá na Colômbia também, quem autorizou ali é, a discriminação ali, foi ali é, alguns... É, provavelmente alguns ministros da Suprema Corte lá que são indicados da esquerda, né? E que são realmente aí, não posso dizer se isso é real ou não, mas é uma é uma hipótese que eles podem estar sendo financiados para que eles possam votar aí a favor é, da interrupção da vida aí, né? A partir das 24 semanas, né? É, aqui no Brasil nós temos aí a Suprema Corte que se mete em tudo, né? Ela se mete aí desde aí da da do cara coroa na moeda até aí a eleição presidencial né eleição aí no Brasil né então é, nós temos aí uma Suprema Corte aí que está realmente aí se metendo em todos os aspectos da nossa vida é, já jogou coisas que não é da sua competência e já que foi é, feito isso lá na Colômbia quem sabe esses caras não ficam meio louco também não querem fazer aqui no Brasil mas é, vamos ficar sempre atentos e vigilantes. Aí, o presidente aí é, está comprometido e imbuído aí em não deixar com que isso aconteça. E ele aí criticou aí duramente aí né a decisão aí da, da corte aí já de tirar a vida já das crianças já a partir das 24 semanas, que dá seis meses né, de, de vida, né? então seis meses de vida aí. a criança já está completamente formada. Né? deixa eu clicar aqui para nós ir numa outra página ali. É, então, aí, ó, com seis meses a criança já está nesse estado, já está praticamente formada, com seus órgãos formados, já está é, praticamente ali, é uma vida, já está pronta para vir aí, para fazer parte aí é, deste mundo, né? Mas eles já querem é, interromper aí, já nessa etapa, né? Segundo aí, tem alguns manuais, alguns livros que dizem, alguns termos aí feministas que dizem que é para combater aí a criminalidade ou foi uma algo não indesejado, mas tem aí é, tantos métodos né anticoncepcionais aí é, tem preservativos tem é, anticoncepcionais femininos tem várias coisas aí que as pessoas podem fazer aí para que elas não venham cometer aí é, um assassinato aí de uma de um ser que não não pediu para estar ali né não pediu para nascer mas pela responsabilidade da pessoa ela muitas vezes comete isso depois ela fica aí é, arrependida e quer aí é, assassinar essa criança né na, na no bom português aí ela quer tirar a vida dessa criança e o presidente aí então é, ficou aí é, bem bem contrariado não gostou aí dessa decisão aí da Suprema Corte é, da Colômbia, é, e vamos seguir aí para que nós possamos estar atentos né, a tudo isso, nós vemos que ninguém da esquerda, a não ser a Manuela Dávido que comemorou muito, mas nós não vemos ninguém da esquerda é, falando algo é, contra isso né? então isso quer dizer que eles estão também com esse projeto em andamento aqui no Brasil já são alguns países né, que é, já fazem já tem isso aí como, como regra, que é Uruguai, se eu não me engano Uruguai, Venezuela a... Cuba, Argentina, Colômbia, né, então esses países aí já estão aí, é, já não é mais, mais crimes, eles podem aí cometer o assassinato aí a partir aí da, da, do sexto mês aí de gestação, até alguns, alguns países até antes, então isso aí significa aí que está, que alguns países já estão liberados aí você é, fazer o assassinato, ah, mas é uma questão de saúde, não é questão de saúde. É questão de você estar tirando a vida de uma pessoa. Nós vemos tantas mulheres aí que estão aí é, lutando para ter filhos e não conseguem. E essas pessoas que têm a possibilidade de ter filhos, elas preferem é, tirar a vida dessa criança ao invés de, de repente, aí, é, ter um carinho, ter aí um amor por elas e deixar com essas crianças aí, se desenvolvam e trazer uma educação para elas. Muitos é, gênios do nosso mundo, se tivessem sido aí, tivessem suas vidas interrompidas, metade do que você tem hoje você não teria ah, como, é, como aí, é, telefones, como muitas coisas aí porque muitos inventores aí, eles nasceram sem pai, foram órfãos e as suas mães aí é, decidiram ter eles e eles fizeram a transformação no mundo cada mulher que assassina um filho, interrompe a vida dele Pode ser um gênio, pode ser uma pessoa que viria para transformar o mundo. E esse é, esse é o olhar que a gente tem que ter. Não um olhar de saúde, mas um olhar de transformação no mundo. Talvez as mulheres que já tiraram os seus filhos poderiam ter aí um gênio, um presidente da república, poderiam ter aí um, um prêmio Nobel da paz, poderia ter aí uma pessoa influente no mundo que poderia mudar a história de tudo. Mas decidiram interromper a vida, muitas vezes, de pessoas que um vim para transformar. Inscreva-se no canal, clique no sininho das notificações. Vamos ficar de olho, porque o que acontece na Colômbia, a nossa Suprema Corte pode ver que vai querer aí imitar e aí nós estamos perdidos.